Bom, depois de falar de velocidade, a gente fala naturalmente de aceleração. Só que a aceleração a gente tem que tomar um certo cuidado, porque em um dos vídeos que eu gravei anteriormente, eu chamei a atenção de vocês de que algumas palavras na física, né? no caso era, eram as palavras direção e sentido, aplicadas ao contexto do vetor, né? na matemática, elas têm significado bastante diferente na física do que no dia a dia, no senso comum, né? E a aceleração é uma delas. Tá certo? Não que a gente empregue a aceleração de uma maneira errada. É que a gente não emprega, não costuma no nosso dia a dia a maioria das pessoas ap aplicar aceleração, né, com o significado formal dela na física. Aceleração é uma medida, né, de quanto a velocidade de um corpo variou dentro de um certo intervalo de tempo. Agora, essa variação pode ser positiva ou negativa. E aí a gente, né, normalmente a gente fala, ah, acelera, acelera, acelera, para o cara ir mais rápido, né, para o motorista ir mais rápido no carro, né? E a gente e a gente fala que o carro desacelerou na verdade para física os dois são acelerações tá só que uma é uma aceleração que vai aumentar a velocidade do objeto e o outro é uma aceleração que vai diminuir a velocidade do objeto tá então isso que vocês têm que ter em mente né aceleração não é só aquilo que faz aumentar ou diminuir a velocidade do objeto pior ainda né a aceleração pode não mudar a velocidade do objeto, pelo menos em, em módulo, tá? Então, pode não fazer o objeto ir nem mais rápido, nem mais devagar. Isso vai aparecer quando a gente for, for estudar movimento circular uniforme, né? E a gente vai ver as primeiras indicações disso já nesse vídeo, Tá? Como é que a gente define o vetor aceleração médio? Ora, aceleração né, é uma medida de quanto que varia a velocidade de um corpo dentro de um certo intervalo de tempo. Então imagina que eu tenho primeiro né, um, um corpo aqui, num certo instante de tempo que eu vou chamar de T1, e nesse instante de tempo T1 ele tem uma velocidade V1. Um pouquinho de tempo depois ele se moveu, né, ele se, se deslocou, e ele tem uma velocidade v2. Nota que aqui as velocidades estão, têm orientações diferentes. Tá? E o que é a aceleração média? Nós estamos de novo no mesmo caso, um caso muito parecido com o da velocidade média. Nós temos os valores de velocidade em dois pontos diferentes do espaço. No caso, da, quando a gente calculou a velocidade média, quando a gente definiu a velocidade média, a gente tinha os valores de posição né, em dois pontos do espaço. Agora, nós temos, eventualmente, além dos pontos da, das coordenadas em, cada, em dois instantes de tempo diferente, nós também temos a velocidade desse corpo em dois instantes de, de tempo diferente. A aceleração média é definida como a variação do, velo, do vetor velocidade dentro de um intervalo de tempo Δt. Que, que, então, o que, que a gente precisa? Né? Se nós sabemos Δt, o que falta para a gente definir a aceleração média é o vetor Δv, ou seja, a variação do, velo, do vetor velocidade entre os instantes de tempo 1 e o instante de tempo 2. ΔV eu vou, vou calcular como V2, a velocidade no instante 2 menos V1, a velocidade no instante 1. E isso eu vou fazer vetorialmente. Como é que eu faço isso? V2 está aqui, tem que tirar o negativo de V1. O negativo de V1 né? é um vetor paralelo, mas apontando em sentido oposto ao de V1. E agora somos os dois, uma cauda de V2, a ponta de V1, e é esse vetor laranja aqui. Graficamente é isso. Vocês notam que essa aceleração não está paralela à velocidade. Tá? E, e aí vai ser essa aceleração aqui, né, que vai, depois quando eu dividir isso aqui por Δt, né, vai mudar a magnitude desse vetor e eu vou ter delta v, vou ter, del, Vou ter, perdão, a aceleração média. Tá? mas esse cara vai mudar tanto o módulo da aceleração quanto da módulo da, o módulo da velocidade, quanto, o módulo da, quanto a orientação do vetor velocidade. Tá? Então, algebricamente, a gente sabe fazer isso. Né? É, é subtração das componentes x uma da outra na direção i, mais né, a subtração das componentes y uma da outra na direção j. Tá bom? Isso é a aceleração média de um corpo. E do mesmo jeito que a velocidade média não nos dava várias, das informa várias informações importantes, o vetor aceleração média também não nos dá várias acelerações importantes. Tá? Para isso a gente... Para ter essas informações, a gente precisa do vetor aceleração instantânea. Tá? E a definição desse vetor é muito parecida com a definição de velocidade instantânea. A aceleração instantânea é o limite da aceleração média quando Δt tende a zero. Ou seja, é a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Vai medir quanto e como o vetor velocidade varia em função do tempo. Tá? Isso daqui vai ser, então, a derivada das componentes do meu vetor velocidade, né? ou seja, do meu vetor velocidade escrito em termos das componentes cartesianas. De novo, derivada da soma, soma das derivadas. Vetores unitários são constantes, portanto, saem da derivada, posso botar para fora da derivada. Né, pela regra do produto, okay? e a aceleração vai ser a soma de duas componentes aqui, né? uma componente x na direção e uma componente y na direção j, que eu posso escrever de forma vetorial. Agora, o vetor aceleração tem algumas nuances que a gente tem que prestar bastante atenção. tá? Se a gente pega o vetor velocidade, ele vai estar sempre tangente à trajetória. Isso quer dizer que, se eu pegar a trajetória do meu corpo e traçar uma linha tangente a um determinado ponto da trajetória, a velocidade do meu, do meu corpo vai estar né, sobre essa linha, vai estar paralela a essa linha, a essa linha que eu Tracei tangente a um, a um determinado ponto da trajetória. O mesmo não vai acontecer com o vetor aceleração. Né? O vetor aceleração, como a gente já viu, não necessariamente ele vai estar tá paralelo à velocidade. Né? Nem, na, nem no, no mesmo sentido, nem no sentido oposto da velocidade. Ele pode estar tá em outro sentido. E aí fica bastante útil a gente decompor o nosso vetor aceleração em duas componentes. Uma componente que, eu, que vai ser paralela à trajetória, né, o tangencial à trajetória, e outra que vai ser perpendicular a essa linha tangencial, que é radial. Tá? Essa componente tangencial da aceleração vai mudar o módulo do vetor. Okay? Pode mudar também o sentido, mas não necessariamente, mas nunca ela vai mudar a direção. E a componente a, a outra componente da aceleração que a gente vai chamar de componente radial né ela vai mudar só a direção ou seja né a orientação do meu vetor velocidade não necessariamente né ela não, ela não vai mudar necessariamente o sentido vai mudar só a direção ou seja a orientação do vetor velocidade no espaço eventualmente pode mudar né a direção e sentido, mas uh, isso vai acontecer no movimento circular, mas não é o caso mais geral. Okay? Vamos olhar essas duas, essas duas últimas afirmações com mais calma. Primeiro, vamos olhar é, a, a afirmação de que a componente tangencial da aceleração muda o módulo, pode mudar o sentido, mas nunca vai mudar a direção do vetor velocidade. Vamos voltar naquela trajetória do começo do nosso vídeo. Né? Tenho aqui minha trajetória. Em um certo instante de tempo, o meu corpo está aqui numa certa posição S1 e tem uma velocidade V. Num certo, um pouquinho de tempo depois, ele se deslocou e tem uma velocidade diferente da primeira, que aqui eu estou chamando de V'. Né? Nesse caso aqui, a gente já viu. A aceleração do corpo está apontando para cá. tá certo? O que, que é pegar, então, né, uma, uma, uma linha tangencial ao, à trajetória? É pegar uma linha paralela a esse eixo aqui, que eu estou chamando de eixo T maiúsculo. Tá? E eu tomo a perpendicular a esse esse eixo T maiúsculo e vou chamar de eixo R de radial. Tá? Agora eu posso pegar o meu vetor aceleração e decompor em componentes paralelas ao eixo T, ou seja, tangenciais à trajetória, e em componentes radiais perpendiculares à linha tangencial à trajetória. Essa aqui é a componente da aceleração ao longo da linha tangencial à trajetória. Nota que, nesse caso, ela está apontando em sentido oposto ao, da velocidade, ao do vetor velocidade. Portanto, essa daqui é a única coisa que ela vai fazer, nessa né? componente aqui, a única coisa que ela vai fazer é diminuir o módulo, nesse caso, do vetor velocidade. Se o meu vetor aceleração estivesse apontando desse jeito aqui, no sentido de movimentação do meu mouse, né, a minha componente tangencial estaria apontando no mesmo sentido da velocidade e aumentaria o módulo do vetor velocidade. Mas estando paralela ou antiparalela à velocidade, não vai mudar a direção do vetor velocidade. Quem vai mudar a direção do vetor velocidade é a componente radial. Tá? A componente radial, ela é esse vetor aqui em linha pontilhada. E nota que se eu multiplicar esse cara por um certo valor de Δt, não importa se é maior ou menor do que 1. Tá? É, se eu multiplicar esse cara por um certo Δt, ele vai ser um vetor velocidade. E somando essas duas velocidades, eu vou ter um outro vetor velocidade numa orientação diferente da orientação do primeiro, tá certo? Então quem muda orientação do vetor velocidade é só a componente perpendicular à linha tangencial à trajetória do corpo, tá? Então é, aqui a gente termina a parte de aceleração, de velocidade, aceleração e deslocamento e posição. Nos próximos vídeos a gente vai ver duas aplicações desse desses conceitos, né? Movimento de projétil, que é qualquer coisa que a gente jogue para cima numa linha, numa, numa linha oblíqua ou numa linha reta, né? Pode, na verdade pode ser em qualquer linha, tá certo? Desde que a gente jogue esse objeto e ele voe pelo, pelo ar ele é um projétil e a gente vai ver o um movimento circular uniforme e não uniforme.